E aí galera, olha o Marão da GESCAP aí, bem-vindos ao canal GESCAP Oficial. Vamos começar o ano de 2014 acelerando essa máquina incrível, a Suzuki Red 750. Uma moto que tem o peso de uma 600 e quase a potência de uma 1000, formando um conjunto perfeito. Para deixá-la ainda melhor, finalizamos o nosso projeto Full 421 para ela, com várias opções de ponteira. Vamos conferir esse trabalho. É isso aí galera, vamos acelerar a Red com a mais radical das ponteiras de escape, a Megafônica Titânio. 6 a ponteira campeã das 500 milhas de 2013. Vamos embora. Foi um grande desafio, mas o resultado ficou excelente. Foi necessária a fabricação do sistema Full, devido a Suzuki soldar o sistema de curva no catalisador, eliminando a possibilidade de colocar a ponteira embaixo da pedaleira. Com o sistema Full, essa possibilidade voltou. Agora é só você escolher o modelo que mais te agrada e colocar a sua s para roncar com o sistema Full G-Scape. Gostaria também de agradecer ao Israel que cedeu a sua moto, para mais esse desenvolvimento Israel, grande abraço Obrigado pela confiança Por entregar a sua máquina em nossas mãos Para a realização de mais esse projeto Um abraço a todos e até o próximo vídeo